Boa noite a todos. Meu nome é Janice Penal, eu sou trabalhadora aqui da casa, responsável pela prevenção dessa noite. Eu gostaria de convidar todos vocês neste momento, para que aqui nós estamos, a 30 minutos de repetição, para nós pensarmos na nossa alma, em Deus, nosso Pai, para nos sentarmos o mais confortável possível, respira fundo, vamos acalmar os nossos corações, as nossas mentes, fechando os nossos olhos e elevando a nossa mente ao plano espiritual vamos assim neste momento cumprimentar o anjo da guarda o mentor dessa casa que nos recebe neste momento toda a espiritualidade amiga vamos abraçar a cada anjo da guarda nosso que aqui está presente este amigo esse conselheiro está sempre disponível sempre ao nosso lado para nos amparar e nos confortar vamos cumprimentando Todos os amigos espirituais. Vamos neste momento saudar a Maria de Nazaré, mãe da humanidade, e pedir a ela que nos receba em seus braços, crianças espirituais que ainda somos, que ela possa nos cobrir com seu manto azul de paz, proteção e amparo, e nos ensinar a amar e perdoar. E assim nós nos sentimos repletos desse amor, dessa luz, dessa mãe amorosa. E ela nos eleva um pouco mais e nós chegamos até Jesus, nosso Mestre. Vamos neste momento imaginar em nossa tela mental sua imagem amorosa, resplandecendo de luz. Essa luz, intensa, brilhante, nos toca o coração, nos acalma a alma. E nós agradecemos a Ele pela oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos pelo seu Evangelho bendito e pedimos a Ele que nos ampare por toda a nossa existência. E assim, pedimos a Jesus, humildemente, que nos leve à presença de Deus nosso Pai, Criador de tudo e de todos, Senhor das nossas vidas. E juntos, mentalmente ajoelhados, nós elevamos a voz para saudá-lo com a prece que Jesus nos ensinou.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 Mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade de aqui estar nessa noite. O tema dessa noite é Corpo, Templo do Espírito, Doenças e Cura. E aí, como parâmetro, no Evangelho de Jesus Cristo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11, o item 11 tem três parágrafos, mas eu vou ler um e convido vocês depois a lerem em casa ou baixarem na internet, porque tem o um capítulo inteiro. que diz assim, a perfeição moral consiste na maceração do corpo. A maceração do corpo é uma transformação. Para resolver essa questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo. que segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar ativa na carne. Para que essa prisioneira viva, se divirta e conceba mesmo as mesmas ilusões da liberdade, o corpo deve estar sadio, disposto e enérgico. Examinemos a comparação, eilos, pois, ambos em aptidões e as necessidades tão diferentes. Nosso corpo é, o, é a matéria que abriga a nossa alma. Segundo Paulo de Tarso, o reino de Deus está dentro de nós. E nós, como filho de Deus, temos dentro de nós a essência divina, o DNA de Deus. Então, nós temos o privilégio de receber esse corpo que cada um tem, para que a nossa alma possa habitar dentro desse corpo, a nossa evolução espiritual, porque Deus, a sua infinita generosidade, nos dá a oportunidade de aqui estarmos, na escola da vida, aqui é a escola da vida. E aí a pergunta, porque Mateus fala no capítulo 4, versículo 4 do Evangelho, que o corpo acima de tudo, o corpo é acima de tudo, o templo vivo e abençoado do Espírito, e assim deve ser cuidado e respeitado. E aí nós vivemos dias atribulados, nós corremos, vivemos uma era onde nós estamos incessantemente atrasados com algo. Nós sempre precisamos fazer muitas coisas. Inclusive nós precisamos ver outras pessoas, a nossa família, um filho, um neto, um amigo, um parente. E não dá tempo de cuidar da nossa alma. Quando nós não cuidamos da nossa alma... Nós criamos para a nossa parte física as doenças. Porque primeiro a doença surge na alma e depois ela é reflete no corpo físico. E nada mais é do que a falta de cuidados com a nossa alma. Existe uma pesquisa da, da, da USP que diz que um dos grandes fatores da depressão, que é uma doença que aflige o mundo inteiro cresce enlouquecidamente do estresse, é que nós não respiramos. Porque em meio à ansiedade, em meio ao estresse, das emoções, a gente não consegue respirar. Respirar fundo. Se acalmar. Pensar. Lembrar de Deus. Não ter impulsos que nos, nos deixam muitas vezes transtornados, Às vezes, no impulso das emoções, nós falamos coisas que não precisamos. E estamos a cada dia judiando um pouquinho da nossa alma e do nosso corpo físico. A quantidade de doenças psicossomáticas que existe no mundo é assustadora. Porque são muitas aflições. E nós perdemos a habilidade de lembrar de Deus. E se o DNA de Deus existe em nós, nós somos filhos de Deus... Nós precisamos nos lembrar de conectarmos com Deus. Conectar com Deus não precisa ter um templo, um algo espetacular. É você é mergulhar dentro de você mesmo. É encontrar a essência divina que existe dentro de você. É respirar, é lembrar de elevar os olhos para o céu e agradecer a Deus pela vida. É lembrar de pedir para te ajudar. É lembrar de ser grato por todas as coisas. Porque quando nós conseguimos com muita disciplina, porque isso não é fácil e não pensem que eu falo achando que é fácil, porque eu acho bem difícil, mas eu me policio para tentar todos os dias ter pensamentos positivos. Um olhar de esperança, um olhar de amor. Tentar ser menos intolerante. Porque a intolerância, ela vai criando uma raiva dentro de nós. Então, nós somos muito perfeitos. E aí a gente consegue ter raiva do próximo, a gente consegue achar saída para muita coisa. Mas nós esquecemos de mergulhar dentro de nós e vermos quem somos, afinal. Qual é a nossa parcela para que a nossa alma seja efetivamente serena? para que a nossa alma tenha paz, para que nós possamos sorrir mesmo com tantas dificuldades. E elas existem, elas são reais e nós temos que sim saber que elas estão à frente lutarmos, nos conectarmos com o Deus que está dentro de nós, que muitas vezes nós nos esquecemos e seguir pequenas atitudes para cuidar do nosso corpo e da nossa alma, uma alimentação correta. Ah, mas eu adoro comer bacon. Não estou falando para a gente não comer bacon, eu adoro bacon. Mas vamos ter uma alimentação mais saudável possível, para a gente não prejudicar o templo divino que nós temos, essa matéria. Vamos fazer uma atividade física, porque é provado cientificamente que uma caminhada faz bem. E uma caminhada nos dá a oportunidade de olhar o céu, olhar uma flor, as árvores, olhar a generosidade e quão magnífico é o nosso planeta. Nós ainda vivemos numa nação que é realmente rica, nós temos flores em todas as estações do ano. Se nós saímos para caminhar, nós vamos ver quantas flores, nós vamos ver quantos pássaros. E sim, acalma a ansiedade A angústia, o medo Que nos causam as doenças Porque senão fica muito difícil E aí você começa a caminhar todos os dias E ficou tudo bem? Não, de novo, é disciplina É lembrar que sim, nós somos filhos de Deus Eu e cada um aqui dentro Somos filhos de Deus E se Deus nos dá essa oportunidade maravilhosa De aqui estarmos de termos o um entendimento da sua magnitude para conosco, nós podemos começar a criar pequenos gestos, pequenos atos, pequenas atitudes. E nunca olhando ao próximo, olhando primeiro para nós mesmos. Quando eu olho para mim mesmo, eu vejo que eu tenho muitos defeitos. Eu sou chata, impaciente... Então, eu não me sinto confortável de dizer que alguém é chato ou a pessoa precisa ter mais paciência. Porque primeiro eu preciso olhar para ele mesma. Eu noto que eu estou me excedendo quando eu tenho dor de cabeça. Eu nunca tenho nenhum problema de saúde. Eu estou é muito forte, de passagem. Eu tomo muitos cuidados há muito tempo. Mas quando eu trabalho insandecidamente, quando eu tenho muitos problemas fora do normal, eu fico doente. Doente de hospital, para nada. internada. Aí é aquele momento que eu falo Nossa, mas o que eu estou fazendo comigo? Porque é o momento que às vezes A doença vem para falar para você Para Para um pouco Respira Se conecta Sai dessa onda, dessa vibração E a gente precisa enxergar Essas oportunidades Como oportunidades Para a gente evoluir Nós estamos na escola da vida Não existe nenhum mal passa na nossa vida, a gente não possa tirar um aprendizado. Nem que seja dizer, eu aprendi e nunca vou fazer isso com alguém. Mas sempre tem um aprendizado. A gente pode no momento do calor, da emoção, não enxergar nada, mas quando a gente vê e conversa com o nosso travesseiro sozinho, a gente começa a enxergar o mundo de forma diferente. Se Jesus veio pregar a caridade e o amor entre nós, e se nós todos somos irmãos, nós podemos fazer para contribuir, nós podemos fazer para que a nossa vida seja melhor. Pequenas dicas, sorrir, o irmão José diz no um dos seus livros, o um livro chamado Cura, sorrir faz muito bem. Aí alguém vai falar, nossa, mas tem tanto motivo assim para sorrir, mas a gente precisa chorar todo dia? Exercitar a arte da felicidade. Tem vários livros aí de autores internacionais que falam sobre a arte da felicidade. A arte da felicidade é enxergar pequenos detalhes na nossa vida. Pequenos detalhes na nossa casa, no nosso filho, no nosso cônjuge. Tudo isso, inclusive os detalhes da natureza generosa, do um cachorro fofo que a gente tem em casa... Tudo isso faz bem para o nosso corpo físico e automaticamente faz bem para a nossa alma. A gente se conecta mais a Deus. E tem uma coisa também muito importante que a gente não pode nunca esquecer. O poder da oração. Porque tem momentos de profunda tristeza e a gente vem de um período bastante difícil que o poder da oração, de uma pequena oração, aonde quer que vocês estejam, eu faço oração dentro do carro quando eu ia pro escritório eu entrava no banheiro num momento de muito estresse fazia uma oração trancada no banheiro para tentar acalmar porque você, consegue, você começa a sentir o coração acelerado, a sua frequência cardíaca acelera no meio das emoções do dia a dia e aí quando você consegue lembrar de respirar de falar para vamos é me conectar você respira melhor e eu comentei com vocês agora sobre a depressão e o, e o estresse, que é a falta de respirar, porque é uma pesquisa, gente, é uma, não é a, a xologia, É uma pesquisa que prova que a gente precisa tentar se acalmar. É difícil? É! Só que quando a gente não consegue, o nosso corpo retrata isso. O nosso corpo cobra de uma forma muito pesada e, às vezes, dolorosa. E aí a gente passa por tudo aquilo, depois que você passou por tudo, que a vida voltou à normalidade, você para um segundo de reflexão com você mesmo e fala, mas será que eu precisava de tudo isso? E emocionei demais, sofri além do necessário. É um, é um exercício, é um exercício diário de perseverança, é um exercício diário de se conectar a Deus. Aí alguém pode falar, não tenho tanta fé para orar. Eu todos os dias que faço uma oração, eu peço a Deus que me dê fé. Porque a gente vai aprendendo a ter fé. A gente vai aprendendo a confiar. A confiança em Deus nos ajuda a mover montanhas. Nos ajuda a nos autocurar. Nos ajuda a ser mais leves. Aí a gente consegue sorrir mais. As doenças elas até passam por nós E aí quando elas passam nós percebemos que elas passam para nos alertar de alguma coisa Para chamar a nossa atenção Mas ela não é tão dolorosa Existem obviamente as doenças gravíssimas E eu não estou dizendo que elas não existem Elas existem E para esses casos a gente precisa de fé e muita resignação porque nós não temos nunca nem a mais e nem a menos. Nós temos a dosagem exata para a nossa evolução. Para que nós nos tornemos pessoas melhores. Quando a gente começa a enxergar isso, quando a gente começa a perceber isso na nossa vida, a gente consegue sorrir mais. A gente consegue ter mais esperança. A gente levanta de manhã, abre a janela e a gente tem um céu lindo aqui é especial. Eu não, não nasci tentativa, tá mas a todo dia de manhã abro minha janela e contemplo o céu. A generosidade de Deus nos dá um céu tão azul, tão lindo. Nós podemos deitar, levantar e contemplar esse céu. Vamos aprender todos a ser gratos por esse céu azul que a gente tem. Que essa energia do universo, essa maravilha do, das árvores do espaço que nós vivemos, ela possa nos impregnar de luz. Que a gente nunca se contamine com as tristezas e as aflições, que elas sirvam para nos ensinar a melhorarmos, a sermos mais caridosos, a olharmos ao próximo com um olhar de amor. E acho que uma coisa muito importante disso tudo, é que a gente pode falar assim, eu faço tudo isso na minha casa. A minha família faz igual? Não, gente, não faz. Conto para vocês, publicamente, minha família não faz. Mas a gente planta uma semente. A gente dá um exemplo. Um exemplo de ser feliz. Um exemplo de enxergar a maravilha em pequenas coisas. Senão a gente fica esperando grandes momentos para sermos muito felizes. E às vezes parece que ele é quase intangível. E a gente não vê a pessoa que está ao nosso lado. A gente não vê pequenas maravilhas dentro do nosso lar, no nosso trabalho, alguém que passa por nós. Tudo isso impacta na nossa alma. E mais uma vez, se nós somos filhos de Deus, se nós temos o DNA de Deus, que a nossa alma possa ser alimentada de coisas boas. Aquilo que não é muito bom serve sempre para o nosso aprendizado, mas nunca para nos abater. E Naquele dia que a gente se abate, que a gente lembre de olhar para o céu, pensar em Deus e nos erguer de novo. Agora, quero ler para vocês também, aqui, o livro...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 para o espenhadeiro das sombras. Então, que a gente possa cuidar com muito amor o nosso corpo físico, essa ferramenta, essa casa que habita a nossa alma. Lembrando que a nossa alma tem o DNA de Deus. Que nós podemos, possamos cuidar disso. Que alma e corpo vivam em harmonia. Que a gente possa, diariamente, pequenos passos. Porque tudo são pequenos passos, a gente começa pequenos passos. E aí quando a gente vê, vira um vício, um vício do bem. Assim como há muitos caminhos para a gente comer muitas coisas erradas, beber muitas coisas que não fazem andar tão bem, existem muitos caminhos para a gente aprender. E o equilíbrio, vamos equilibrar a balança. E aí a gente está dando pequenos passos. Esses pequenos passos mudam a nossa vida, o nosso olhar e mudam as pessoas que estão ao nosso entorno. Como no geral as pessoas que estão ao nosso entorno são pessoas que nós amamos, nossos filhos, filhas, cônjuges e parentes mais próximos. Que eles possam realmente ser tomados por esse amor, por essa mudança e que a gente possa fazer a nossa parte evoluindo nessa existência com muita felicidade. Eu agradeço muito a oportunidade de vocês me ouvirem nessa noite. E mais uma vez eu convido vocês a fechar os olhos para a gente fazer a prece de encerramento. Então, neste momento, agradecidos a Deus nosso Pai pela oportunidade de aqui estarmos, nós pedimos cada irmão que aqui está e aos nossos irmãos que estão pelas redes sociais, que a mão divina de Deus esteja sobre cada um. Cada um seja abraçado pelo seu anjo da guarda, que a fé possa florescer em nosso coração, que nós possamos ter paciência frente às dificuldades, que nós possamos ter coragem para lutar e perseverar, que a serenidade habite nossa alma, o templo de Deus, que nunca nos falte fé, que nunca nos falte amor e esperança em dias melhores. Que Jesus possa abençoar a cada um neste momento, retornando aos seus lares. E que nós possamos, pela misericórdia de Deus, aqui estamos na próxima terça-feira, para esse trabalho bendito. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos e boa noite.